O URL é o link onde você coloca o endereço da sua página. E esse URL, esse URL personalizado serve para facilitar com que as pessoas te encontrem no Facebook quando estão procurando pela, pela sua loja, pelo seu negócio. Se eles forem no Google e digitar o nome da sua loja é, com o URL personalizado, é muito mais fácil do Google apresentar a opção da pessoa clicar. tá? Então, para fazer isso, é muito fácil. Você já estando logado na sua página, tá? aqui eu tô com uma página de exemplo, na página de um programa que a gente tem. Você vai vir aqui do lado esquerdo, inferior. Vai clicar aqui em editar informações da página. Clicou nesse campo. Vai aparecer aqui. Você vai entrar no, no geral. né Tem o nome da página. E aqui embaixo vai ter o nome do usuário. Né? E aqui você vai conseguir personalizar o URL da sua página. Então é só você vir aqui em nome de usuário. Escrever o nome da sua loja. E, e ele já vai dizer se está autorizado ou não. Por exemplo, se eu tirar aqui Programa, vamos ver, ele não deixa eu colocar. Ó. O nome de usuário não está disponível. Insira o nome de usuário que ainda não esteja em uso. Então ele não me autoriza. Então você vai ter que fazer testes para saber se o nome da sua loja está liberado. Né? Às vezes você tem lá é, Loja da Maria, mas loja da Maria não está liberado, mas vai estar tá liberado loja da Maria Rolândia, é, loja da Maria é, Londrina, o nome com o nome da sua cidade, né? Ou é, Maria Loja ou loja ponto Maria e aí até você conseguir é, achar um URL que tenha o mais seja o mais próximo possível do nome da sua loja, né? E que o Facebook permita você utilizar, ok? É, depois de você fazer essa personalização, ele vai ficar dessa forma aqui: ó. como está aqui no, no caso desse, dessa página. Ele fica aqui: facebook.com/barra, programa verticalizando, que é a página em questão que eu estou utilizando para te mostrar essa aula. Ok? Se você tiver alguma dúvida na hora de fazer isso, é só comentar aqui no chat da plataforma ou me chamar no WhatsApp, no Facebook, enfim, estou à tua disposição. Beleza? Vamos para a próxima aula? I'm gonna